As lacunas podem ser as mesmas de 2022. Essa frase foi dita por Toto Wolff, a imprensa europeia, nessa semana, ao falar sobre o projeto do W14, o carro da Mercedes, para a temporada 2023 da Fórmula 1. Quer dizer então que a Mercedes vai ter um carro mediano de novo, longe de qualquer briga por vitórias e campeonato? O que isso quer dizer? Olha, Toto Wolf, você não me engana, não. Olá, amigos do Grande Prêmio, tudo bem? Evelyn Guimarães por aqui. E antes da gente mergulhar nesse mundo Mercedes, eu quero desejar a todos um grande 2023. E também peço, claro, o like nesse vídeo, a inscrição no canal se você ainda não fez e que você acione o sininho também para não perder nada do nosso material e permita, claro, que o seu celular receba essas notificações. Olha só, Mercedes então. Nessa semana o Toto Wolff, o chefão da equipe Ota Campeã da Fórmula 1, falou um pouco sobre a expectativa que, que eles estão pensando para 2023. E ele tratou, olha só, de colocar o pé no freio do entusiasmo. Porque a Mercedes, claro, ela guarda, né? toda uma grande esperança, uma grande expectativa aí de que ela realmente volte aos holofotes, volte a luta por vitórias, volte a luta pelo campeonato depois de um 2022 sofrível e que também teve impacto grande na própria temporada da Fórmula 1, né? porque a Red Bull acabou nadando de braçada, sem, sem tirar qualquer mérito da Red Bull nisso, que acertou lindamente a mão do carro, enquanto as rivais se debateram em grandes problemas. Ferrari, Mercedes principalmente. Mas a Mercedes, como uma equipe vencedora que é, né, dominou a Fórmula 1 por oito campeonatos, sempre mostrando um poder enorme de desenvolvimento, e de gerenciamento, ela acabou tendo um 2022 bastante complicado, por conta dessa mudança no regulamento. A mudança para o efeito solo, para um novo conceito aerodinâmico da Fórmula 1, não foi bem interpretada, num primeiro momento, pela Mercedes. A Mercedes errou a mão do carro, ela optou, claro, por um projeto muito extremo, projeto muito diferente e que ela passou grande parte da temporada tentando resolver os seus problemas ao invés de desenvolver de fato esse conceito, né que foi o que aconteceu, por exemplo, com a Red Bull. A Ferrari também teve como desenvolver alguns elementos, mas acabou né, envolvida em outros problemas, mas a Red Bull e outras equipes conseguiram é, desenvolver. E a Mercedes não, né? a Mercedes teve que correr atrás desses problemas para primeiro resolvê-los, para depois começar a desenvolver tanto que ela acaba tendo, ela ainda vence durante a temporada, né? bem no finalzinho, do GP de São Paulo, usando tudo a seu favor, a pista, a, né? as características, as mudanças que ela promoveu naquele final de semana, então foi um caso muito isolado, porque logo no GP seguinte, né? o último da temporada em Abu Dhabi, a carruagem meio que virou abóbora, né? e, a, e ela voltou para aquele patamar que ela estava antes do GP de São Paulo, então assim, também para evitar... Esse tipo de coisa, eu acho que o, o Toto Wolff já está trabalhando nessa espécie de controle aí das emoções e também um tantinho é, de blefe, né? Porque o Toto Wolff é teimoso, a Mercedes de forma geral é assim e eles não, não querem dar o braço a torcer também e outra, vão insistir é, ainda nesse projeto extremo, havia uma expectativa de que a Mercedes pudesse abandonar o conceito do, de um carro mais estreito, de um carro apostando aí no site pode zero. Mas não é verdade, a Mercedes vai realmente continuar nesse caminho, mas resolvendo outros problemas. O que se sabe até aqui é que a Mercedes trabalhou muito nesse assoalho, redesenhou esse assoalho, trabalhou muito no que diz respeito a, ao sistema de suspensão, trabalhou muito para redistribuição do peso desse carro, mas ainda é um carro de perfil baixo, é um carro mais estreito ainda. A Mercedes até revelou algumas fotinhos aí nas, nas redes sociais, então dá pra ver que ela tá apostando ainda nesse, nesse conceito, mas resolvendo os problemas mais críticos do carro, como a dirigibilidade, a velocidade reta, a questão do downforce, então através desse trabalho mais incisivo nesses pontos. E aí o Toto Wolff, falando da imprensa europeia, tratou então de afastar essa pressão, de forma inteligente, claro, para que a Mercedes saia um pouco dos holofotes e não se crie uma, uma expectativa tão grande. Então assim, é uma pitadinha de blefe ali do seu Toto Wolff, que não engana ninguém. Muito provavelmente é, a Mercedes deve dar sim um passo à frente em 2023, talvez não a ponto de entrar numa briga imediata, isso é verdade, né? E aí tem um ponto de, de realidade de pé no chão do, do austríaco Toto Wolff, mas certamente existe um elemento grande de blefe nessas declarações do Toto Wolff que busca afastar a pressão, né? Então ele diz que talvez as lacunas ainda sejam as mesmas. Que é muito difícil tirar meio segundo para Ferrari e Red Bull. Que, embora a expectativa seja realmente entrar para brigar pelo campeonato, não vai ser tão fácil assim. É isso que Toto Wolff falou nessa semana, nessa mistura, então, na minha opinião, de blefe, um pouquinho de teimosia, né? Que é sempre bom, porque a Mercedes está insistindo naquilo que ela acha que é o um caminho correto, em que ela vai finalmente destravar o potencial desse carro que ela acredita tanto, resolvendo os outros problemas, né? Então assim, Dr. Wolf, você não me engana e não engana ninguém. Mas teremos mais o que falar sobre isso a partir do dia 15 de fevereiro, quando a Mercedes então revela é, as linhas desse novo carro, que eu acredito que vem muito diferente. Realmente, o desenho do carro deve ser muito diferente, porque você tem muitas fontes falando aí no um redesenho né, ali das laterais, é, no entorno do, dos radiadores. Então, assim, tem muita coisa nova vindo da Mercedes e certamente a expectativa de colocá-la mais à frente nessa temporada. E aí, a Mercedes volta de verdade à, à luta pelo campeonato? Ou é realmente um blefe do Toto Wolff? Deixa aí nos comentários. Eu volto uma próxima vez, mas antes peço de novo. Se você ainda não fez, se inscreva no nosso canal, acione o sininho e deixe o like nesse vídeo.